Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba No vídeo de hoje, eu juntei várias makes baratinhas Makes que eu já tinha, makes que comprei, makes de recebidos Makes em especial da 25, que é um tema que vocês pedem bastante pra eu trazer aqui no canal, né? Traz makes da 25 de março, makes da 25 de março Então hoje eu fiz essa make completa apenas com produtos que eu sei que vendem na 25 de março Que eu comprei de lá ou que recebi de lojas de lá No vídeo de hoje, testei muita coisa nova pra mim Testei várias marcas da 25 que eu ainda não conhecia Testei base nova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 gente, vamos começar com esse vídeo. eu tenho aqui alguns recebidos que são da 25 que eu mostrei para vocês nos stories há tempos atrás, mas se eu precisar usar alguma coisa diferente eu vou tentar usar coisas que eu comprei na 25 ou que eu sei que vendem na 25, tá certo? para quem quiser saber essas coisas que eu tô pegando da caixinha de recebidos, eu recebi da loja Afife, que fica na 25 de março, tá? esse vídeo aqui não é publicidade, eu tô falando o nome da loja porque eu quero mesmo e também porque eu já compartilhei com vocês lá nos stories, né? enfim... para começar eu vou usar esse produto aqui que eu nunca usei antes, é um serum carvão ativado da marca Max Love. Ele promete um efeito detox pra pele iluminada, auxilia na remoção de oleosidade e promove uma leve soleação. Enfim, gente, eu fiz a minha skincare, né, antes de começar o vídeo, então a minha pele tá limpinha. Vou carregar aqui, né, o conta-gotas. E vamos lá, né, gente? Olha só. Vou aplicar em metade do rosto. As bolinhas pretas são o carvão, né, gente? Assumo eu. Aí você vai passando no rosto e vai dissolvendo. E eu já vou aplicar do outro lado também. Obviamente, que um produto que não é necessariamente de maquiagem, né? É algo que promete uma mudança na pele. Eu não vou conseguir dar uma resposta pra vocês do efeito em um único uso. Mas de imediato deixa um efeitinho levemente pegajoso na pele. O que pode ser bastante interessante pra construção da maquiagem, que é o que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje, né, gente? Próximo item que eu vou testar aqui com vocês é o skin prep da Ruby Rose, que na verdade vocês já devem ter me visto usando aí nos últimos vídeos. Ou então no IGTV, né? Que eu tô postando muitos tutoriais de make ultimamente, inclusive já me segue lá no Insta, arroba HJrd e eu tô gostando muito de usar esse primer aqui, eu acho que esse primer faz uma preparação de pele bem interessante ele contém ácido hialurônico que é uma coisa que eu já falei um milhão de vezes aqui nesse canal, que eu amo porque ácido hialurônico é um ativo que tem propriedades que ajudam na hidratação da pele agora o meu rosto tá mais pegajoso do que nunca né gente, porque juntou o serum da max love com o skin prep da ruby rose, sinceramente gente fiquei intrigado aqui com esse serum da max love eu vou continuar testando ele eu vou passar pra base, que é um produto que eu já ouvi falar, mas eu nunca testei antes, gente essa aqui é a base líquida mate que promete ser oil free, alta cobertura e resistente à água vamos torcer para que isso seja da minha cor Ai, gente, ter unha grande é complicado Tudo eu tenho que usar uma pinça ou um alicate Ai, pra poder abrir Hoje eu vou aplicar ela aqui no meu rosto E fazer umas primeiras impressões com vocês Eu acho que essa base tá um pouquinho clara Mas a gente vai fazer funcionar Assim espero Mas, continuando aqui nesse raciocínio que eu nunca termino Se vocês quiserem uma resenha específica dessa base Deixem aí nos comentários, né, gente Que eu posso fazer dependendo do que vocês pedirem Gente, o que, que tá acontecendo aqui? Socorro! Eu vou retocar a base e vou trocar de esponja, gente Porque eu tava polindo e não tava dando muito certo gente, agora que eu me toquei que a ideia do vídeo da 25 de março é usar makes baratinhas e vocês têm que saber o preço, né? o sérum que eu usei custa R$7,40 achei muito barato o primer que eu usei custa R$9,30 e essa base da New Face, gente que eu tô usando agora custa R$10,99 olha só, gente esse aqui é o efeito de uma camada surpreendentemente a cor obviamente tá mais clara do que o tom da minha pele mas não tá tão discrepante quanto eu achei que ficaria depois que eu fui dando uma espalhada, né? Eu vou fazer uma segunda camada pra gente ver se cobre mais, né? Se ela tem a capacidade de construir cobertura. Mais uma vez, esse aqui é o primeiro lado, né? Que eu fiz uma camada só de base. E eu vou fazer concentrando em cima de onde eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de cobertura. Bom, gente, definitivamente a base constrói cobertura, assim como vocês podem ver, né? Eu acabei de olhar aqui nas redes sociais da New Face e essa base só tem seis tons o que é muito, muito, muito, muito muito, muito pouco no entanto, tô curtindo o acabamento na pele não sei se vocês estão conferindo eu tava um pouco receoso por a base ter dito que era mate, vocês sabem que eu não amo muito base mate, né, mas pelo menos aqui na minha pele, né, e testando com essa preparação de pele que eu fiz ficou com um leve glow, a base definitivamente não é oleosa, nem brilhosa nem nada do tipo, e eu ainda tô com um pouquinho daquele pegajozinho, sabe da preparação de pele, o que me faz gostar mais, né gente, vocês sabem que eu eu não gosto de base, mate, que é super seca, seca, seca, esturricado. Vamos passar para esse corretivo aqui que eu estou muito receoso de que eu não vou poder usar. Esse corretivo aqui é da Hello Mini, que é uma marca que eu costumo comprar sem dispostiços. Esse aqui é o full cover, tudo cobertinho, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir usar ele por causa da cor, gente. Ou eu conseguiria? Agora eu tô na dúvida. Ah, gente, não vai fazer a mínima diferença. O corretivo é da cor da base. Literalmente da cor da base. Gente, eu juro pra vocês que eu não tenho nenhum corretivo, tipo, super baratinho. Eu me desfiz de vários. Eu acho que os mais baratos que eu tenho, mas eu acho que não vendem na 25, são os da Natura, que eu sempre uso, gente, que é tipo uns 30 reais. De baratinho também eu tenho o da, da Pop, mas aí a gente entra no mesmo problema do da Hello Mini, né? Que é ser literalmente do tom da minha base. E o resto é Faint Beauty, gente. Vende Faint Beauty na 25 de março. A Rihanna devia começar a vender lá, viu? Eu acharia chique. Então, pelo menos pro corretivo, eu vou ter que fugir do tema do. Do vídeo, né? Que era tentar usar só mix da 25. Infelizmente, então já já eu volto. Bom, pessoal, voltei, né? Já espalhei o meu corretivo. Tô usando o da Natura Una, né? Nada de novo sob o sol. E vamos passar para pó baratinho da 25. Esse aqui é o Selfie Powder da Mia Make. Eu já testei ele. E eu já tenho uma opinião formada sobre esse pó, gente. Ele é bem fininho e ele é super, super, super macio. Não gosto da fragrância. Eu acho um pouco enjoativa. Se eu estiver sendo bem Honesto. no entanto deixa um efeito muito bonito na pele o meu problema com esse pó é que a cor que eu recebi é um pouco escura mas eu ainda consigo usar Assim como boa parte dos produtos com fragrância meio enjoada, né? O cheiro sai depois, fica mais tranquilo e o efeito fica bonito, né? Só fica um pouco amarelado e um pouco escuro para mim. Mas vamos dar uma balanceada nisso tudo com os produtos de contorno. Não recebi nenhum contorno nesse recebidinhos, né? Mas vou usar um contorno bem barato e um que eu tenho gostado bastante, esse aqui foi recebido da marca My Life Cosméticos. Eu mostrei em alguns vídeos atrás. Tô vendo aqui na internet que o valor dessa paleta fica entre R$25 25 e R$ 30 reais, e com Considerando os oito tons que você tem aqui, né? Tudo bem que você não vai usar os oito, provavelmente, né? Sejamos honestos. Mas por essa faixa de preço, né? Entre 25 e 30 reais, oito tons diferentes é bem versátil. E vem várias cores. Eu sei que a Ruby Rose também tem alguns produtos assim. Eu não vou lembrar exatamente o nome da paleta, gente. Mas há muito, muito tempo atrás mesmo. Eu acho que eu não tinha nem canal no YouTube ainda. Quando eu tinha essa paleta, para vocês terem ideia. Eles tinham um produto mais ou menos assim. Eu gostava bastante. Então é algo que com certeza você deve encontrar em várias marcas, mas eu tô usando o da My Life aqui porque é um que eu sei que é baratinho e que tem cores e uma fórmula que eu gosto bastante e bom gente, eu até poderia continuar na paletinha da My Life, né? pra usar os tons de blush aqui que eu já conheço mas a Fifi me enviou essa paleta chamada Glocks.me ou Glocks.me eu sinceramente nunca ouvi falar dessa marca na minha vida inteira eu tô extremamente entregado com ela essa paletinha aqui vem com cinco tons diferentes vou usar esse primeiro, mas misturar com um pouquinho do Terceiro também, porque eu não quero que fique muito rosado, sabe? Mas eu também não quero usar a mesma cor de sempre, que é basicamente essa central aqui. Olha só, gente, o blush eu tô achando bem bonito, não sei se vocês vão conseguir observar isso. Eu acho que conforme eu fui fazendo fricção e tal com os pincéis, eu fui perdendo um pouco de cobertura da base, tá certo? Tudo bem que isso aqui não é uma resenha da base, né? Lembrando aí que se vocês quiserem uma resenha específica, teste de uso e tal, comenta aí, que eu trago assim pro canal, mas. Deu uma perda de cobertura aqui. A pele ainda tá bem bonita, na minha opinião, né? Assim, no restante e no geral também. Mas só pra quem quiser saber, tá certo? Vou aplicar a bruma, tá, gente? A versão mate sem brilho da Face Beautiful é a bruma fixadora astringente. Não lembro quanto eu paguei nessa bruma, mas eu comprei em loja baratinha de make por sei lá, gente. Entre 10, 15 reais. Eu acho que eu pago na faixa de 15, vai! Vai! Bom, meninas, bruma absorvida. Sinceramente, eu tô bem satisfeito com como essa pele tá ficando. Vou passar para esse pó iluminador solto. Pelo que eu tô conferindo aqui, esse pó iluminador custa R$ 6,99. Meu Deus! Ele é da Playboy. Eu já testei alguns outros iluminadores da Playboy e gosto bastante de alguns deles. Ó, fazendo um swatch. Parece ser extremamente claro pro meu tom de pele, gente. Socorro! Vamos ver, né? O que, que isso aqui vai dar. Eu acho que na câmera tá tranquilo. Na vida real dá de perceber que tá bem claro. Mas eu vou dar uma boa esfumada, tá? Eu acho que a intenção era que ficasse um pouquinho mais forte. Só que por conta de estar tá muito claro, eu tô aplicando bem menos produto pra evitar que não fique aquele vulto, né? De iluminador no meu rosto. Então, talvez não fique no efeito máximo. Mas se você tiver um tom de pele mais pálido mais claro, né? Muito provavelmente o iluminador vai funcionar para você. Eu não sei se dá de eu arrasar tanto aqui, né, com ele. Ai, gente, ficou um glow assim discreto, né? Vamos seguir em frente também, né, vida que segue. Tenho aqui em minhas mãos uma paleta de sombras e de glitter. Essa aqui é a paleta Glory da Jasmine. Vocês sabem que eu não tenho experiência em uma relação muito interessante com as sombras da Jasmine, né? Tô com um pouquinho de medo, mas vamos lá, vamos com fé, gente. Olha só, essas são as cores e texturas que nós temos. Gente, tá prometendo, não tá? olha só, tem várias texturas diferentes, eu nunca nem vi isso na jasmine tudo bem que a jasmine é uma marca que eu passo longe na hora de escolher sombras porque eu já tive certos pesadelos com elas mas vamos deixar nossas diferenças de lado né, e retocar esse olho pra gente dar uma chance justa pra essa paleta e eu vou começar por esse marrom aqui, tá? só pra definir um pouco o meu olho de volta, né? porque eu acabei de aplicar o corretivo pra nivelar mas eu quero trazer um pouquinho da definição natural do meu olho gente, hoje eu tô assim numa indecisão que eu não sei se eu quero fazer uma maquiagem laranja, não sei se eu quero fazer uma maquiagem azul não sei o que eu faço da minha vida essa paleta também tem uma história de cores um pouco confusa, né? Gente, o que, que foi isso? Eu vou usar algumas sombras dessa paleta, mas eu vou começar fazendo uma construção com uma outra paleta, tá? No entanto, não vou usar nenhum produto muito caro nesse vídeo. Porque eu acabei de ter uma ideia, mas não tem todas as cores de sombra que eu quero usar hoje. Então vai ser sombra baratinha, gente. Eu vou usar My Life Cosméticos e talvez algumas da Ludurana. Mas não vai fugir de marca baratinha. Agora, finalmente, vou voltar nessa paletinha da Jasmine pegando esse glitter aqui, gente, que tá prometendo tudo, né? E eu venho pegando esse glitter e dando batidinhas na área central do meu rosto do meu rosto não, gente, do meu olho <risos> né, bem onde tá a cut luz é por isso que eu não me importei muito com qual sombra eu preenchi o centro, né? já que vai ter glitter em cima e, gente, acho que essa maquiagem vai ter salvação, viu? Eu não vou sair feia no vídeo de hoje! Ai! Ah! Bom, o sketch é esse, né eu Vou terminar essa parte de faria de olho aqui fora das câmeras E aí eu volto, né, já com a sombra finalizada, bonitinha Então, gente, voltei e finalizei a minha sombra da pálpebra inferior Também já fiz um delineado duplo, né Essa parte eu gravei só por cima Porque eu comecei usando o delineador que eu recebi, né Que é o Touch Me, da Miss Lari E na verdade, eu já havia testado esse delineador anteriormente Eu tinha gostado, só que eu tinha testado ele com um makes mais simples, né Essa aqui que eu passei glitter e tal, e o caralho. 4, eu comecei a fazer, mas eu achei melhor interromper e mudar pra fórmula em gel. Essa fórmula aqui em gel que eu usei também é da Miss Lari e eu achei que funcionou melhor, porque como eu fiz um monte de coisa, né, passei glitter não sei o que e tal, eu decidi substituir mas a faixa de preço dos dois também não é muito distante uma da outra. O preço da caneta delineadora, né, de acordo com a notinha que a Fifi me enviou R$12,60. E o da Miss Lari pelo que eu vejo aqui, gente, varia de 10 até 20 reais dependendo da loja. Mas agora eu vou passar ah, pra a máscara de cílios alonga volume de uma marca chamada Deli Deli ou Deli Deli, de Lies Deli, não sei e é uma máscara pra cílios que como o nome já diz, né promete alongar e dar volume eu nunca testei nada dessa marca esse vídeo aqui tá cheio de marca que eu nunca testei nada, né gente vou começar aplicando aqui nos meus olhos eu não sei porque que é em vídeo que eu vou dar primeiras impressões ou então testar a máscara de cílios ou invento de fazer uns delineados loucos se bem que isso aqui não tem nada de delineado louco, né gente? só um delineado duplo mas... Mas enfim, não achei fácil de aplicar, preciso dizer isso pra vocês mas eu tô muito intrigado com essa máscara porque eu achei ela cheirosa e eu não acho máscara de cílios em geral cheirosas não acho fedida também, mas também não acho cheiroso e essa que eu achei, gente tem um cheiro levemente mentolado o que é extremamente esquisito pra descrever uma máscara de cílios até porque você não sente o efeito mentolado nos olhos né? então ia estar chorando e lacrimejando aqui, né mas eu gostei não é fácil de aplicar mas definitivamente vou continuar testando nossa, passei máscara de nos meus lábios gente, hoje eu não estou normal acho que vocês estão percebendo, né? vou limpar algumas coisinhas na minha maquiagem e já volto bom, gente, meio que bem encaminhada, né? antes da gente partir pra boca e tal e finalizar tudo eu recebi esse produto aqui que também é da marca New Face mas aqui eu tenho o Double Lápis para Sobrancelha bom, tô aqui com a cor 03, castão escuro e vamos ver o que é Double, né? primeiro a gente tem esse aplicativo Aplicadorzinho, né, que ele é mais cilíndrico acho que é pra começar a desenhar e também temos um que ele é mais angular, não sei se vocês vão conseguir conferir, deixa eu cobrir o meu rosto aqui pra focar, não sei nem se eu sei usar gente, que eu não uso nada na sobrancelha que ódio, mas eu vou tentar preencher aqui, usando o lado mais angulado, que foi o que eu mais gostei dá de ver que a fórmula é boa e que seria interessante, tô usando o outro ladinho tá, o mais cilíndrico aqui na frente a única coisa que eu tenho pra falar é que a cor castanha escura, ela é Escuro o suficiente pra mim, só que ela é saturada demais pra mim. Gente, eu lembro vividamente de algumas marcas que fabricavam é, lápis de sobrancelhas preto ou então cinza e eu lembro de como as pessoas rechaçavam as marcas e falavam: Nossa, mas ninguém tem a sobrancelha preta. Eu tenho a sobrancelha preta e eu gostaria muito de que essas pessoas não tivessem feito um inferno na vida e no trabalho dessas marcas a ponto delas de pararem de fabricar e na maioria dos catálogos as cores mais escuras disponíveis serem essas. Eu não gosto de preencher as minhas sobrancelhas também porque eu exagero em tudo na make, né? só que a diferença é que o meu rosto é uma tela em branco e as minhas sobrancelhas não são as minhas sobrancelhas já são bem preenchidas então se eu exagero nas minhas sobrancelhas que já são super bem preenchidas eu acabo parecendo, gente, eu há uns 4 anos atrás quando eu ando fazer sobrancelha mas é isso, gente Dei uma definida mais nas minhas sobrancelhas não tô dizendo de jeito nenhum que ficou feio porque na verdade tá bem bonito, na minha opinião tô amando as minhas sobrancelhas assim é só porque não muda muita coisa assim se bem que eu não tenho muito o que preencher Na minha sobrancelha, né? Sejamos bem honestos Não conheci essa marca New Face, viu? As duas coisas que eu testei hoje Tô surpreendido, viu? Deixou uma boa impressão Não recebi batom, mas eu escolhi um batom Baratinho, tá? Aqui da minha coleção Olha só, gente, o batom líquido Da Ruby Rose, quem lembra de quando eu só usava Esse batom? Como já faz um tempo Que eu comprei, eu não sei se essa linha existe mais Que a Ruby Rose tá sempre lançando Coisa nova e consequentemente tirando Coisas antigas do catálogo, mas na época eu lembro que eu pagava uns 12 reais. Não lembro, gente. Faz muito, muito, muito tempo mesmo. E eu não era viciado à toa, né, gente? Eu acho que esse batom complementa muito bem o tom dos meus lábios. As minhas críticas a esse batom da Ruby Rose, tanto que foi por isso que eu fui deixando de usar ele com o passar do tempo, é que ele é muito seco, gente. Muito seco. Só de usar só com gloss por cima. E também ele tem um cheiro muito esquisito gente, não sei explicar qual é o cheiro desse batom mas ele tem um cheiro bem forte, um cheiro químico mesmo mas enfim, passando aqui acredito eu que para o último item que eu recebi que é o BT Plump de Bruna Tavares já testei outras cores do BT Plump mas essa aqui eu ainda não tinha que é a cor Siren linha Bruna Tavares, boca rosa tipo essas marcas de blogueira não é marca baratinha necessariamente mas são marcas que vendem na 25 porque quem tá interessado em maquiagem acaba conhecendo, acaba querendo comprar e tal geralmente essas lojas baratinhas as gatinhas chamam de sessão VIP ou coisa do tipo. A linha Bruno ravares tem várias formas de glosses diferentes, eu já testei todas e, sinceramente, a minha favorita é a BT Plump. Quanto a ele ter esse efeito plump, eu sinto um leve frescor, né? Tipo um mentoladinho, sabe? Na fórmula? Mas eu confesso que eu não vejo a mínima diferença no tamanho dos meus lábios. O que me importa desse gloss é que eu acho ele extremamente bonito, eu acho que a cor é linda. Eu amo combinar tons de azul com cores um pouquinho mais frias, porém mais rosadas, sabe? Tipo. Levemente, tipo a gente fez com esse gloss e também com o blush, que inclusive vou dar uma retocada porque me animei aqui. Então é isso, gente! Esse aqui foi o resultado final da make Que eu construí usando vários produtinhos baratinhos Produtinhos que vendem na 25 Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente Eu sinceramente tô muito feliz com o resultado Eu amei essa maquiagem Essa maquiagem que durante vários momentos Parecia que não ia dar certo, mas deu certo Que é o que importa E é isso, né, meus amores? É a beleza da vida É a emoção, é o drama que eu sirvo pra vocês aqui <risos> Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de Notificações para não perder nenhum vídeo novo. Conteúdos incríveis, não somente aqui no canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos que nem sempre chegam aqui no canal. Por isso é tão importante que você me siga, principalmente no Instagram e no TikTok. Comenta aí embaixo o que, que você achou, né? Se você já testou alguma dessas makes, que outras makes da 25 ou de qualquer outro lugar, gente, make baratinha, make cara, make interessante, que você quer que eu teste aqui no canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por. Para assistir, e esse foi o vídeo de hoje, sim. <fazos>